Ontem não teve esquema do primeiro dia do Campeonato Brasileiro Infantil. Como eu cheguei durante o, as finais, eu achei que não seria legal falar apenas de quatro provas que eu assisti. Eu assisti apenas o final dos, dos 1500 metros Adolino Infantil masculino, bela vitória do Lucas Abreu, depois os 1500 metros do Infantil 2 masculino, uma vitória até surpreendente do nadador do Paulistano, Era as duas medalhas do Paulistano nas provas de 1500 metros. Bem legal, pro, trabalho do o professor Mário Maroni, e as provas de revezamento. Então eu achei melhor começar a Beskin a partir da segunda etapa. Como eu cheguei no andamento, acabei não vendo por completo, não seria justo, porque eu não vi todas as provas. Já hoje, acompanhei todas as eliminatórias e finais e trago aqui um pouco do resumo para vocês. O dia foi sem dúvida nenhuma do João Pierre Campos, nadador do Fluminense. Nadador que ganhou a prova dos 200 metros nado livre, novo recorde de campeonato, uma marca muito expressiva, 1:54.74, foi a maior diferença do primeiro para o segundo colocado, não só de hoje, mas de toda a competição. O Vitor Pelissari chegou com 2:00.95, o João fez uma prova perfeita, esse recorde era um recorde que não era batido desde 2014 até as pessoas estão a ficar estranho, como é que pode o um recorde do Infante 1 né, ser 158-43 e o do Infantil 2 era 159, é porque o Murilo Sartori foi campeão brasileiro Infantil 1 em 2015 e aí nós não tivemos, quando ele fez 158-43, aí nós não tivemos o Campeonato Brasileiro de Inverno em 2016 e 2017, e 2018 o, o campeonato acabou sendo em piscina curta. Portanto, o recorde ainda era de 2014, 1,59, um 04, batido hoje pelo João Pierre Campos. Que prova bem nadada, muito bem nadada. Minutos depois, ele volta para a piscina, ganha o borboleta faz 58, 30. Aí ele bate um recorde que, é um, que era mais antigo até, que era do, do Felipe Ribeiro de Souza, 58, 56. Grande vitória. E aí tem uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas conhecem o João, porque o João já é... Nadador de destaque desde o ano passado, ganha tudo sempre, né? Desde o primeiro brasileiro infantil dele, até esteve na seleção brasileira, que foi para o Campeonato Sul-Americano Juvenil de desse ano, imagino. Mas as pessoas não sabem como têm sido as condições de treinamento do Fluminense ultimamente. O Fluminense está em reformas, a equipe sem piscina para treinar, a equipe do Fluminense está treinando na piscina do Botafogo. Aí a piscina do Botafogo entra em reforma e eles estão treinando na piscina de 25. Aquela lá de baixo, ali, que a gente conhece as condições, fria, gelada, e faz um resultado como esse. Sensacional, de parabéns, ele e o seu treinador, Daniel Catelan Que belo resultado, João. Estamos orgulhosos de vocês. O dia ainda teve mais dois duplos vencedores, né? A Rafaela Sumida, primeiro brasileiro dela, tinha feito final dos 50 Livre ontem, ganhou os 200 metros nado Livre. 2,13 13, 38 e voltou para ganhar os 400 medley. Esse 400 medley ganhou até com uma certa facilidade. O 400 livre até teve uma certa disputa, uma alternância de liderança, mas os 400 medley não foi de ponta a ponta. E o outro duplo vencedor foi o Samuel. Samuel Lopes, né, nadador da SEB da Bahia. O baiano muito talentoso, ganhou sem costas com 1,2,62. 2, 62. Minutos depois voltou para ganhar o sem borboleta com 1,75. Aliás, essa vitória de sem borboleta tem uma história interessante, porque o Luiz, Luiz Junqueira Paro estava na frente o tempo todo, ia ganhar a prova e errou a chegada. Mas até conversei com o treinador de São Carlos, belo resultado, viu, Luiz, Luiz Junqueira, mas chegada também faz parte da prova. Né? Não adianta fazer tudo perfeito no final, você errou, e aí o Samuel fez uma chegada que não foi grande chegada não. Foi a sua chegada que acabou realmente comprometendo o teu resultado. Foi uma medalha de prata. Bom, aí dois garotos na casa do 1 1. Foi bem interessante para esse sem borboleta infantil 1. A prova mais emocionante do dia foram os 400 medleys infantil 1 um masculino. Nós tivemos ali uma disputa muito legal entre o William Haru Matana, nadador da Semel Cascavel. Ganhou a prova com 5'13'87, batendo o Theo Tunelis, do Juventus, por 5'13,89. Um detalhe. O Willian Haru, Matana, já tinha sido medalha nos, nos 1.500 metros na livre no primeiro dia. E o Theo tinha sido prata hoje no sem costas. O Theo é um nadador muito talentoso. Vai aparecer muito no pódio ainda também. Os dois são um excelentes nadadores. O Willian nadou a prova toda na frente. O Theo se aproximou no peito e no livre se aproximou muito. No chegar foi no toque, mas no toque mesmo. Só que tem um detalhe. O Theo é um garoto de... 1,80m de altura, são 16 centímetros mais alto que o Willian, mas ali, 2 centésimos, o baixinho ganhou dessa vez, foi bem legal, a prova muito emocionante, ficamos todos muito contentes, porque os dois baixaram muito, fizeram uma prova muito bacana, muito interessante, e foi, acabou sendo a prova mais emocionante do dia. O Minas uh, vira na frente, até teve, tivemos um revezamento 4% em Medley nisso, quem ganhou foi o SESI, uma bela prova do SESI, mas o Minas abriu na frente, Ontem, mas hoje, se distanciou mais. O Minas tem mais de 200 pontos na liderança, lidera no Infantil 1, lidera no Infantil 2 e uma bela de uma vantagem na classificação geral. Pra, e Não, não dá para esquecer, nós ainda tivemos um recorde de campeonato muito expressivo da Beatriz Bezerra, ela que nadou 200 livres ficou fora do pódio. Ficou na, na sexta colocação, nos seus Livre, minutos depois volta para o Sem Borboleta. E aí, o show dela, acho que a prova principal dela, a prova que eu mais gosto de ver a Beatriz nadar, é o Sem Borboleta. Passou muito forte, passou com 30,74, fez um 5,08, bate um recorde de campeonato, que era da Clarissa Rodrigues, pernambucana, a Clarissa Rodrigues. O novo recorde passa a ser agora um 5,08, um da Beatriz Bezerra. E... Como havia acontecido no primeiro dia, o tempo da Beatriz na prova do 100 Borboleta acabou sendo melhor no Infantil 1 do que a vitoriosa no Infantil 2. Tanto que a Tayana Amaral, vencedora do SES, ganhou a prova com 5,65. E é a segunda vez que isso acontece. No primeiro dia, o tempo de vitória da Beatriz Bezerra no 50 metros dado livre, Infantil 1, foi melhor do que o tempo da vencedora no 50 metros dado livre, Infantil 2, feminino era isso, este foi o segundo dia troféu Rubem Dinar e olha vou ser bem sincero, viu gente quando eu comecei a fazer a análise da competição, antes com o balizamento a impressão de que eu tinha é de que nós não iríamos ter recorde de campeonato, quebrei a cara já no segundo dia são três recordes muito bem batidos olha, contente com os resultados até agora tem mais dois dias pela frente, a gente se vê até amanhã, até lá